Oi, prazer que não me conhece, eu sou o caixa E hoje estamos aqui para mais um episódio de Dark Souls Depois de tanto tempo E nesse vídeo de Dark Souls eu tenho três notícias Duas delas são ruins, mas tem uma boa no meio delas Então, eu espero que você goste do vídeo Deixe seu like, compartilha com um amigo aí Porque provavelmente o YouTube já tá quebrando minha retenção Até porque eu não postei vídeo quando saiu o jogo do Brasil Até porque eu não vou competir com a Copa, eu não sou maluco Afinal, meu vídeo saiu 3 horas e a copa foi 4 horas. Pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas é isso. A aviso foi dado aqui. Eu vou explicar o que aconteceu no vídeo. Então eu espero que você goste e aproveite o vídeo. Ah vocês ah, ah, ah, estão aí. Beleza. <risos> então, galera, tô aqui pra explicar o que aconteceu basicamente. Tanto que eu tô aqui em Fire Shrine. E como vocês podem ver, o personagem agora é feminino. Porque, tipo assim, a primeira notícia que eu quero dar é que eu perdi o save. Acredite em mim, eu perdi o meu save do Dark Souls que tá na série. Mas, a segunda notícia é que em compensação eu consegui voltar aqui, tanto que eu já tô com a roupa do Zabswatcher. E a terceira notícia é, eu derrotei dois bosses, o padre e um demônio que apareceu no lugar, e um, um invasor que é o Horrence. Então, tipo assim, eu perdi muita coisa e é, eu, eu me desculpo por isso, tá ligado? Uh, e caso isso seja uma dúvida do último vídeo, sim, eu, eu devolvi a roupa pro Cebolão, tá? é da missão dele. Mas ó, o demônio de fogo que aparece, ele aparece ali em cima. Bem ali em cima ali. Onde tá a espada ali. E ali naquela... Naquele piso mais elevado. Lá tem uma, uma mímica. Dá pra você fazer tipo o demônio de fogo lutar contra a mímica. Era pra eu ter gravado. Foi muito massa. O meu controle tá por algum motivo com... A Dead Zone estranha. Nossa, só vai vir. Vai! Fuck. You. Fuck, you, fuck, you, fuck, you, fuck, you, fuck. Ferrou. O negócio aqui é correr. Já é. Porque esse bicho aqui eu não tanco. Beleza, aqui tem um outro demônio de fogo. Tipo, tem uns três no jogo inteiro ou mais. Só sei que tem muitos. Meu Deus. Desce aqui? Obrigado. Vamos entrar aqui. Aqui é um lugar de arrombado. Tem rato, tem bicho que te dá maldição. Horrível, simplesmente horrível. Mas é nessa área aqui que você ganha a Great Sword, que é a espada lá, que é toda cinza e estranha. Então o que a gente vai fazer é simples. Eu vou derrotar o boys. Não, não é isso aí. Não sou maluco. É que nem no meu save original antigo que eu perdi também. Eu derrotei isso aqui. Ai! Nossa, eu vi a flecha vindo. Ó, aquela praga ali no meio é forte. A música? Errei. Tome. <risos> eu só acho que ele é muito forte. E assim, pra quem tiver em dúvida de onde caralhos eu estou. É. Eu tô naquela parte lá depois do Zabswatch. Né? Quando você entra na portinha. Pá. E aqui tem um monte de esqueleto que não querer me matar. Que legal. Eu vou ignorar falar com o. O Anri. E agora é o Anri, né? Mas. A Anri. E aqui vem uns esqueletinhos. Bonitinhos. Querendo me matar. Ah, meu Deus. Quantos quando esqueletos. Tchau, tchau, galerinha. Uhul. Mano, tinha muito esqueleto. Olha aquilo ali, velho. E aqui está o nosso querido boss. Okay. Se liga no tamanho do caveirão Ah não, eu esqueci disso vai começar a subir, né? Engraçado é que tem todo uma do um maluco, tá ligado? Deu aqui. Oh, my God. Nossa, que sorte. Eu sei que eu tenho que acertar nos braços dele, tá só pra. Aí. Tome! Tome! Vai pro Vasque, mano. Por favor, O único boy, o boy mais fácil do jogo inteiro. Oxe, que merda é essa? Ah, por caralho. <risos> Na moral, uma coisa que eu pago pau pra esse jogo é o gráfico dele, Mesmo, tipo assim, ele sendo 2016. Ele é muito bonitinho, velho. Só que, tipo assim, Souls Like nunca foi feito pra ser bonito. Na minha opinião, ele é feito para ser, tipo, estético. Ele tem a estética toda dele de, tipo, medieval, pá. Apesar que nem todos os lá que é medieval. É tipo, Neo. Neo. é mais uma pegada... É... Oriente. É medieval no Japão. <risos> então, agora, subindo essa escada aqui, a gente vai para mais um lugar novo. Um lugar lindo e maravilhoso que automaticamente vai virar meu wallpaper de novo. Conhecida também como. Iritio do Vale Boreal. Que lugar lindo, velho. Na moral, olha isso. A lua. Mano, esse lugar é muito lindo, velho. Fazer o wallpaper, ó, Tem que fazer tipo assim. Ali, Troca esse dormir pelo de descansar. Aí tu vem. E mete uma dessa aqui. Aí tá, o papel de parede tira print. Quem quiser, é isso aí. Lord of All Near, da ki nem eu vou vender isso aqui. Quero nem saber. Uh -huh. Chama negra, um doente. É chama negra, da hora. Só que eu não tenho as coisas suficiente pra isso. Mas eu vou comprar. Eu sou maluco. E assim, lá no castelo de Iridil, eu tenho uma péssima notícia, porque ali tem um dos meus maiores inimigos. Dois deles, na real. Né? Que é o comedor de almas e... Peraí. Não vou lá. É, o comedor de almas e o Sullivan. Né? Eu odeio aquele cara, na moral. Mas, tipo, tem uns caras que fazem umas run com ele, contra ele, que é muito da hora, velho. Os caras simplesmente sentam no meio da batalha e o cara não acerta nenhum hit. Bizarro. Eu vou tentar fazer isso quando a gente chegar. Vai ser é uma experiência interessante. Até troquei de luva aqui, né? Vai que dá sorte. Pra gente não, porque eu tô ruim. O problema sou eu. Que isso? Como que dizia disso? Eu não lembro. que é isso? De graça assim? Oh. Ai! Ah, não. Ah, não. Não, não, não, não, não, não, não, não. Tá vindo atrás de mim, cara. Ó, oh, paz e amor. Eu te bato, você deixa. Pode pá. Vai vir? Então vem. Tome uma só. Bate, bate, bate. Você tá me zoando, né, irmão? Ah, ele não é tão difícil. Vai. É só não ser um. Uma. Uma. O que é isso? É pra dar stab nele? Não! Não! Eu tô preso na garra dele, cara! Homem! Você é fraco! Nossa, velho! Que emoção! Caso tá esteja gostando aí, tá ligado já, né, mano? Deixa o like, compartilha, ajudar o pai. Tá, ah, então a única opção disponível aqui é o par. Fala gostoso. <risos> e agora? Eu não sei pra onde é que eu vou. Porque eu sei que por aqui não tem, tem boss, tá ligado? Mas ao mesmo tempo aqui tem uns loot muito bons, cara. Tem uns loot muito bons aqui. Aqui dá uma parede invisível, eu acho. Nossa, dois de uma vez, graças a Deus. Aí, ó, Não falei? Tô ligado nas manhas. Ah! Isso aqui! É uma referência ao Dark Souls 1. Tem um, um boss do Dark Souls 1 que é uma mina, que é uma. É uma mina e uma aranha ao mesmo tempo. Que é uma maldição lá que teve. Se eu não me engano, algo assim. Não lembro a história do Dark Souls 1. Não joguei, eu só vi vídeo de história, mano. Sou pirado em vídeo de história de Dark Souls. 1. E, tipo assim, é muito da hora. Será que vale a pena? Vale, né? <risos> Já tô aqui mesmo? Vou morrer de uma forma tão imbecil, velho. Isso. Essa praga É infernizada até no. no Elden Ring, velho. Eu acho que tá em todos os jogos de souls -like, da From Software. Esse saco. Ai, meu Deus, que susto! Ai, nossa, meu coração parou. Nossa, velho. Nossa! Se você me mata, mano. Você vai me matar na vida real, cara. Você não vai me matar no jogo, você vai me matar na vida real. Eu sei um recentemente o que, é que vai ter esse bicho. Ah não. É aqui que a gente consegue. A Fuma Great Sword. Ele já tá vindo assim. Que isso, meu filho? Calma. Bala, precoce. Eu sou bom demais. Eu, não, eu nunca morri pra ele. Eu nunca morri pra ele, essa não vai ser a primeira vez. Qual foi, mano? Qual foi? Esse cara é maluco, velho. Esse cara é maluco. Tome. Fudeu! Acho que eu já. Acho que eu já sofri demais pra esse vídeo. Vou ficar por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Compartilha aí os vídeos, na moral, pra me ajudar. E é isso. Até a semana que vem.